E tá acontecendo, pessoal. O Bitcoin rompeu e tá fazendo exatamente o que eu gosto. A gente vai dar uma olhadinha aqui no vídeo de hoje. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, que tá insano isso aqui, pessoal. Não se esqueça de deixar o like para apoiar o canal. Se inscreva se você não tá inscrito. E também participe do grupo Telegram. Eu vou deixar aqui o link é abaixo na descrição do vídeo. Pessoal, incrível. Olha só isso aqui, pessoal. O Bitcoin tá aqui agora no meu no meu gráfico aqui rompendo esse triângulo aqui gigante, pessoal. Olha só, rompendo e fazendo o que eu gosto aqui, que é essa oh, confirmaçãozinha aqui, ele bateu exatamente essa linha e voltou a subir. Aí tá? eu entrei uma operação exatamente esse reteste aqui, pessoal. Apesar de não ter gostado muito do volume, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no gráfico 4 horas, tá? É, e no TDR eu não consegui fazer a confirmação que eu gostaria porque o TDR está fora do ar aqui, não estou conseguindo acessar, tá bem complicadinho. Mas vamos olhar aqui então. Agora, pessoal, é o seguinte, esse rompimento aqui, isso aqui é muito interessante o Bitcoin e ainda mais aqui, pessoal, com a dominância do Bitcoin subindo muito forte. Eu comentei ontem para vocês sobre isso aqui, ó. Eu estou esperando, pessoal uma porrada aqui na dominância do Bitcoin destruindo todas as altcoins, e é exatamente o que tá acontecendo aqui agora olha só as altcoins, pessoal olha só as altcoins aqui na verdade vou puxar aqui até o gráfico das altcoins aqui ah, em relação ao Bitcoin é só tudo vermelho as altcoins as altcoins estão assim sangrando aqui nesse momento tá então pessoal muito cuidado eu já avisei para vocês aí há bastante tempo eu venho avisando aqui né mais semanas aqui sobre isso se posicionem mais em Bitcoin esse é o momento, pessoal, tá? A gente tá fazendo aqui um rompimento importante, Bitcoin nesse triângulo aqui, rompendo para cima. Isso aqui, pessoal, esse rompimento, olha só, para você terem uma noção do que eu querendo dizer para vocês, ó. Com esse rompimento aqui, a gente confirmando aqui, continuando a subir, a gente pode buscar aqui, ó, esse alvo aqui pro Bitcoin, tá? Desse, desse topo aqui até esse fundo, mais ou menos, seria levar o Bitcoin para casa aqui, ó. A casa dos, vamos dar uma olhadinha. Caso aqui dos 92 mil dólares, 92.500 dólares nesse rompimento do Bitcoin, pessoal. Então, é, esse aqui é o momento. Vamos ver se o Bitcoin consegue ficar aqui agora acima da região de 51.300 dólares, que é a região que está tendo resistência, que eu mostrei exatamente para vocês esses alvos aqui, níveis cirúrgicos, inclusive tá pessoal eu não comprei o fundo do Bitcoin aqui nessa região por causa de 100 dólares aqui tá eu comecei para você vocês aqui o CPR é um indicador incrível eu vou fazer inclusive vídeo aqui no meu canal sobre esse indicador porque ele tem me ajudado imensamente a conseguir achar aqui fundos para o Bitcoin e também aqui regiões de resistência importantes para poder fechar operação Então pessoal Incrível que eu estou muito otimista com o Bitcoin aqui agora, tá? Eu gostei, é isso que eu estava esperando aqui há bastante tempo ver essa dominância subindo aqui muito forte, ó, 44.25 aqui, estou bem animado aqui agora, tá? esse é o momento aqui do Bitcoin dar o show dele, vamos torcer que isso aqui aconteça, o Bitcoin aqui na região de 51.300 dólares, vamos olhar aqui o gráfico de 4 horas, entrar mais no detalhe, então, a gente rompeu aqui essa LTB né? e fez exatamente o que eu falei para vocês ontem do vídeo, pessoal. Esperem romper e essa confirmação ocorrer aqui, tá? A gente teve a confirmação aqui, tá para mudar para o gráfico de uma hora aqui agora. Teve a confirmação, tá? E aqui nesse candle aqui, pessoal, eu acabei entrando na operação aqui. E pensei, aí, Bitcoin pode pelo menos testar a região aqui dos uh, 51300 que ele fez. E aqui eu fiz uma parcial, pessoal. Então eu entrei mais ou menos aqui na região aqui dos 50, 50.700, se não me engano, aqui. Fiz uma parcial aqui, tá? Então com um o Stop Loss aqui, né, a, né, praticamente aqui na mesma região que eu fiz a parcial, então que agora eu vou tentar surfar aqui no é do Bitcoin, se pegar meu Stop Loss eu saio no 0 a 0. Então esse aqui é meu plano aqui de, né, de trade que eu faço sempre aqui, pessoal. Pegar a parcial, eu vou dormir tranquilo aqui, vou deixar a operação rodando, se pegar o Stop eu estou tranquilo. Então, pessoal, basicamente isso aqui agora, a gente teve esse rompimento, confirmação aqui, ó. O que me deixou um pouquinho preocupado aqui agora é essa questão aqui do volume. Ó. A gente tem um volume muito pesado aqui nessa, nessa, nessa correção aqui, nessa né, na queda aqui, tá? Então, isso que está me deixando um pouquinho preocupado. E a gente tem o CPR mensal aqui exatamente nessa região aqui, ó, a região do R1. Tá aqui nessa linha, a linha verde, ó, que está aqui nos 51.330 dólares. E onde o Bitcoin está tendo resistência? Exatamente nos 51.336 dólares agora nesse momento, pessoal. Então, é um indicador incrível aqui, tá? Eu fecho aqui a posição... Pelo menos tento buscar aqui regiões de. Para fazer né, parcial ou então fechar a operação é, em regiões aqui do CPR. Tá? Porque realmente vários traders usam indicadores e são poucas pessoas que falam sobre ele. tá Então, é um indicador aqui para um trader aqui. Para traders que são realmente profissionais, usam esse indicador aqui. tá Então, pessoal, agora nesse momento é isso aqui. ó Basicamente que eu estou aqui aguardando esse, uh, ver se o Bitcoin vai conseguir segurar. Eu estou tentando ver aqui o, o TRDS se ele consegue voltar para conseguir acompanhar o que tá acontecendo aqui agora né com, com Long short race indicador de sentimentos porque isso aí é realmente muito importante a gente acompanhar tá eu tô aqui de olho mais a dominância aqui realmente para mim deixou muito animado pessoal eu tava esperando eu queria ver isso aqui isso aqui mostra para gente que com o Bitcoin subindo de preço a dominância assim disparando agora a gente ficando acima da região de 51.300 dólares vai ser bem bonito mesmo e pessoal vamos olhar aqui mais outros alvos aqui também o Bitcoin aqui agora porque eu também aqui tô, tô animado com essa operação né e vamos puxar aqui agora, aqui, a gente tem essa, essa bandeirinha também de... Vou até mudar o gráfico 4 horas aqui para não ficar tão poluído. A gente teve essa bandeirinha aqui também, ó bandeirinha aqui de alta. né Então, a gente tem esse alvo aqui para essa bandeira, ó desse fundo aqui até esse topo. Né? A gente pegar aqui nesse rompimento aqui, a gente tem esse alvo aqui que levaria o preço aqui para a região lá dos 64 mil dólares retestar esse topo aqui agora. Né? Eu ficaria de olho também aqui, pessoal, tá? para poder fechar a operação nessa região aqui. Ó, região aqui dos 56, 57 mil dólares. Porque aqui a gente pode ter, sim, uma... muita resistência para o preço. A gente tem aqui realmente resistência. Então, não me, não me surpreenderia a gente ter conseguido acabar fazendo isso aqui agora para o preço. A gente acabar subindo aqui, ó, testar essa região aqui do 56, né, ter aqui alguma, alguma resistência aqui e a gente acabar rompendo depois para cima. tá Então, vamos ver. Vamos ver aqui agora. É, eu vou atualizar vocês no grupo Telegram, sobre indicadores de Sentimento, assim que voltar aqui a, a retomar essa... voltar a funcionar o TDR. TDR... Mas estou bem animado com o Bitcoin aqui agora, tá? Realmente estou bastante animado aqui também. A gente pode ver aqui, ó. O MACD eu falei para vocês ontem, o MACD, né? a gente tem então uma, um cross aqui no MACD uh, né? em diversos uh, tempos horários e tempos gráficos aqui também. E a gente também aqui, olha a única questão de ter um RSI aqui acima, né? Eu comentei para vocês ontem que não seria muito problema a gente conseguir continuar subindo com o RSI também aqui agora. Tá? A gente tem aqui também o OBV aqui, o né? OBV aqui subindo, né? Então Vamos ver o que acontece aqui agora, o Bitcoin, estou otimista com o que eu estou vendo aqui agora. Só esse volume de queda aqui me preocupou um pouquinho aqui também aqui agora, né teve essa queda aqui forte, mas a gente está aqui ainda nessa linha de tendência, então estou animado. Então, pessoal, basicamente isso aqui agora, né estou bullish com o Bitcoin, com a dominância, aí. só queria fazer esse update para vocês aqui no vídeo de hoje. tá Então, as coisas estão muito bem encaminhadas por enquanto aí. Vamos olhar aqui também a SP500, a SP500 é interessante acompanhar também, ver o que está acontecendo aqui porque realmente é o risco que a gente tem aqui agora, tá? Então, a sp tá está aqui numa região complicada aqui ainda, tá? Então, ah, numa região que praticamente querendo fazer aqui um triângulozinho, pessoal, pelo que está me parecendo, ó. Tá? Então, acompanha a pequenos aí de perto, tá? Vamos ver, não sei, não sei se é bem isso aqui, mas estou analisando aqui agora, né, esse, esse padrão aqui. Ah, não está muito, muito aqui ah, seguro aqui a pequenos aqui ainda, tá? Mas está interessante essa, esse... O fato do Bitcoin estar tá agora é, descolando da SP 500 é um sinal muito positivo. Tá? E vamos ver se a gente consegue aqui agora romper, voltar a subir acima da região aqui dos 4.300 pontos, seria muito bom. Se a SP 500 aqui ó, começar a perder força, buscar essa região aqui, romper a região aqui dos 4.200, a coisa pode ficar feia, tá? Então eu tô de olho. Eu tô de olho, inclusive, pessoal, olhando as pequenas aqui agora, eu tô inclusive de olho aqui o que, que as baleias estão fazendo aqui, tá? Então e tem esse site aqui que mostra, por exemplo todas as, as baleias né, do Bitcoin, que é as, as carteiras que tem mais, uh, mais Bitcoin aqui, uh, né, você pode acompanhar aqui o, as transações, inclusive, que elas estão fazendo. Né. O que me preocupou aqui agora, a gente viu aqui hoje, aqui, na verdade ontem, na verdade, aqui, né, a gente teve uma, uma carteira aqui que vendeu mais de 13 mil Bitcoin, né, transferiu mais de 13 mil Bitcoin, a carteira aqui que é anônima, tá, fez transferência de 13 mil Bitcoin, mas eu não estou muito preocupado com isso, porque é a mesma carteira que está acumulando aqui bastante tempo, está acumulando e agora que vendeu, 13 mil bitcoin né? fez transferência, então a gente pode assumir que vendeu e essa região dos 51 mil dólares que eu venho comentando para vocês também aqui agora. Tá? Aliás, eu vou deixar esse link de site aqui que não conhece, mas é o Bitcoin Info Shards aqui. vocês podem ver todas as carteiras de Bitcoin aqui, as, as maiores carteiras com mais endereço de Bitcoin aqui. Tá, então vale muito a pena é, é, ficar de olho, tá? acompanhe direto que elas estão fazendo as carteiras, né? E uh, vamos olhar aqui também aqui agora. Basicamente aqui, deixa eu puxar aqui, ó. o TDR tá fora do ar, tá bem complicado mesmo. Tá, então pessoal, a SP500 aqui tá me incomodando um pouquinho, tá, aí a região dos 51 dólares é uma região importante, não sei ficar acima, o Bitcoin é ficando acima dos 51.300, tá, confirmando ali, de preferência rompendo a região 52 e daí a coisa vai ficar muito interessante no Bitcoin, e daí é só ficar de olho na, na SP500 que para mim vai ser só alegria. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês aí no vídeo de hoje, não se esqueçam também, quem quiser aqui apoiar o canal também, tá? A Binance está dando 100 dólares de bônus aqui para quem quiser criar uma nova conta e a PrimeSVT também está dando aqui 50% de bônus de depósito, mas só para quem tem aí também futuros, pessoal, só para quem tem a uh, experiência aí, tá? Muito importante, tá bom? Então, deixa o like aí e se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê amanhã para mais um vídeo aí, tá bom? Um abraço!